Vamos considerar que o número de veículos dia contabilizando inclui motos, automóveis de passeio e utilitários. em uma em um determinado dia na Rio Santos foram contabilizados exatamente 20 mil veículos. Onde o número, sublinhar para interpretar, interpretar, o número de utilitários superou o número de automóveis de passeio em 1.100. E o número de automóveis de passeio foi 10 vezes maior que o número de motos. Qual é o número de automóveis de passeio contabilizado? Nesse dia, na Rio e Santos. Então, família, aqui estamos diante de um probleminha envolvendo né, equações. Como é que eu sei que é um problema envolvendo equações? Pelas características, né? Ele fala ali, ó, superou, ó, são expressões, ó, são gatilhos, ó, superou, tem a mais, é 10 vezes maior... É o dobro, é o triplo, é o quádruplo. Né? Sempre que ele usar essa linguagem, né, você vai estar diante aí de um probleminha envolvendo equações. E o que, que a gente tem que fazer, Marcão, para resolver um probleminha envolvendo equações? Tem alguma sede? Tem. Aí entra a técnica R. Né? É assim que funciona com os nossos alunos. De tanto cara praticar, ele já sabe o que tem que fazer. Então, para resolver esse tipo de questão, ele tem que aplicar a técnica TTE. O que, que significa TTE? Transformando textos em equações. Então, eu tenho que passar né, isso tudo aqui, né, eu tenho que transformar tudo isso aqui em equações. Então, vamos lá. Qual é o bizu? Organizar. Ó, vou, vou ramificar aqui, ó. Vou usar a técnica da ramificação. Ó. 20 mil veículos, ó. ó. Vou ramificar. Ramificar é separar. Ó. Temos aqui, ó. Temos aqui é, motos, né? Automóveis de passeio e utilitários. Ó. Ramificar para organizar. Agora eu vou transformar o texto em equação. Ó. Olha o que ele falou aqui. Ó. O número de automóveis foi 10 vezes maior que o número de motos. Pô, se eu chamar o número de motos de x, o número de automóveis será 10x. 10 vezes, ó. Legal. Aí vamos lá, o número de utilitários superou o número de automóveis em 1.100. Ou seja, o utilitário é o número de automóveis 10x mais 1.100. Agora que eu passei, né, transformei tudo, né, passei tudo para a linguagem matemática, eu posso criar a minha equação. Se eu somar todo mundo, isso daí tem que dar quanto? Isso daí tem que dar quanto, família? 20 mil. Então, agora, virou goiabada. O que, que eu vou fazer aqui? Letra de um lado, número do outro. Mas eu já vou enxugando aqui a parada. x mais 10x mais 10x vai dar 21x. É igual a 20.000 menos 1.100. Vamos lá, quero a sua participação. 20.000 menos 1.100 vai dar 18 e 18.900. Vou até sair daqui para não ficar em cima da questão. Vai dar 18, vai dar 18 e 900. x vai ser igual a 18 e 900, cabeça de gelo, dividido por 21, x vai ser igual a 900. Essa é a resposta? Não, esse é o valor de x. O que, que ele está querendo? Ele está querendo ó, o número de automóveis de passeio que foi contabilizado na Rio Santos nesse dia. Então, automóveis, 10X. Então, 10 vezes 900 vai dar 9 mil. Então, olhando aqui as opções, gabarito letra E, de eu vou passar na PM